Eu com óculos. Eu sem óculos. Não, pera. Fala, galera! E aí, tudo bem? Então, pra você que não me conhece ainda, meu nome é Cassonade. Meu nome, na verdade, não é esse, né? Mas Mas é assim que eu sou conhecida por aqui. Alguns me conhecem também como Frost Lady e Nature Lady. Mas... Esse não é meu nome de RG, não, tá, meninas? Então, já que você entrou aqui nesse canal, provavelmente ou você é meu amigo, ou você é doido. Mas já que você já tá aqui, aproveita e se inscreve. Assiste os vídeos, é né, que você gosta de alguma coisa. E é isso. Eu quis fazer uma leve apresentação do meu canal, mas eu não sei muito o que falar, então se inscreve. Até a próxima. Obrigada por assistir meus vídeos.